Hair Loss Blocker, será que ele realmente funciona? Tudo bem pessoal, Wender Silva aqui, é, eu vim fazer esse vídeo aqui para você que tá pensando em adquirir esse Hair Loss Blocker, né? Esse produto aí do mercado aí que trabalha a queda de cabelo. Eu vou contar para você meu depoimento, eu vou falar para você, para quem não serve esse produto, então pode ser que não serve para você, então você fica que não não pule esse vídeo. Vou falar porque é que não serve para você. É, eu vou contar para você os benefícios que esse produto trouxe. Quem viu meu último vídeo, já pode ver a diferença. Que eu, Realmente, eu ainda faço o tratamento. Meu último vídeo, se eu não me engano, foi há quase um ano atrás. Uns 10 meses atrás. E eu continuo fazendo o tratamento, cara. Quer dizer, um ano depois, eu ainda tenho muito cabelo. Então, pra mim, tá sendo muito bom. E eu tenho mais um alerta pra falar sobre esse produto. Então, eu não pude o um vídeo, não. Tá? É, o o Loss Blocker, é, pra você que tá pensando em comprar, o Loss Blocker é um produto que trata a queda de cabelo. né? Ele são dois potinhos, né? Eu podia ter pegado, é porque só tô dormindo aí, tá bem cedo, tô gravando isso aqui bem cedinho, né? É, são dois potinhos, né? Um potinho mais vermelho e o outro pretinho, né? E você pode tomar, eu teve um vídeo meu que o pessoal perguntou assim: ah, como é que toma? Você vai tomar duas, você pode tomar até duas cápsulas do, do dia. Acorda, vai lá e toma duas cápsulas, bastante água, tá né, pessoal? E antes de dormir, até duas cápsulas. Você pode tomar uma ou duas. Eu já tô na fase que eu tô tomando duas, eu iniciei tomando uma, né? Mas eu, agora eu tô na fase que eu tô tomando duas cápsulas por dia. Então, assim, é, esse produto tá ajudando muito na retenção da queda do cabelo. Então, assim, eu vou pentear o cabelo, eu percebo que não cai tanto o cabelo mais, entendeu? O meu cabelo já deu uma enchida mais na cabeça. Então, assim, pelo fato de ele não deixar os cabelos que estavam fraquecidos cair, e, e eu, consequentemente, vai ajudar a nascer novos cabelos, assim começa a ficar com o efeito de ter mais cabelo. E realmente acontece. Então, assim... É, pessoas que têm é, poucos nutrientes no organismo, esse produto ajuda demais, ajuda demais. Então, assim, eu não paguei o preço para ver, né? Eu, falo, ah, eu tô fazendo meu tratamento, né? Tudo certinho. Tem gente, isso aqui pode ser para você, tem gente que vai fazer o tratamento, aí compra um potinho lá e, e toma, e acha que tem que fazer milagre. <risos> milagre não existe, não, gente. Nem milagre não existe, não. Tem gente que quer emagrecer, quer comprar um negócio e emagrecer de noite por dia. Isso não existe, não existe. Então, eu tô, tô fazendo o tratamento, né? Eu tô, tô bem satisfeito. Meu cabelo tem muito mais cabelo do que eu tinha antes. Eu, já, eu perce, é perceptível para mim, pra gente que tem problema de queda de cabelo. Então, assim, eu tô muito satisfeito, tá? Com o produto. Continuo fazendo o tratamento e eu não vou parar, não. Ele é um produto que tem aprovação da Anvisa. Não tem contraindicação. Ele não tem. A única restrição que tem lá no site falando sobre gestantes, lactantes e crianças até 16 anos. Mas nós não estamos falando disso. Quando você tem 16 anos, você não tem queda de cabelo, assim, não. Né? Então, sim, eu não sou mulher, então, gestante lactante. Então, pra mim, tá 100%. Ele tem, ele tem aprovação da Anvisa. Não tem contraindicação, né? É um produto que tá sendo bem comercializado. Tem bastante depoimento aí falando sobre ele. para mim, tá sendo excelente. Agora, é, você tem que comprar no lugar certo. Você tem que comprar lá no site. Fala que não, vem, não é vendido em qualquer, qualquer lugar. Não é vendido em farmácia, não é vendido em... em, em é, site de leilões aí, é submarino, esse site de leilões aí, é uma Amazon, sabe? É, Mercado Livre, LX, esses, esses sites não é vendido. Ele é vendido no site oficial. Eu vou deixar o site oficial aqui embaixo aqui para você olhar lá a página, lá ver todos os, os, os nutrientes que ele pode te oferecer também, tá? Então, pessoal, o relógio ele bloqueia mesmo, né? a queda de cabelo aumenta, a queda de cabelo. Eu sou a prova viva, tem um vídeo meu aqui no canal, aqui embaixo que você pode ver que eu tô muito mais careca. E agora pra você ver como que é, tá, minha cabeça tá bem mais cheia, bem mais cabelo, bem top. Então, pessoal, toma, toma bastante cuidado pra você não comprar no lugar errado. E você que acha que o trem é, é, é, lembra que eu falei pra você? Você que acha que esse, esse aqui vai, vai acabar de vez tomando um potinho, compra não. Compra não, porque isso não é pra você não. Isso é pra quem tá querendo um treinamento sério, tá bom? Então, assim, espero ter ajudado, tá gente? É, vocês podem tomar aí duas vezes ao dia, ou uma ou duas cápsulas. Ele é aprovado com então a Visa, não tem contraindicação. É um ótimo produto. tá dando um excelente resultado para mim e eu continuo meu tratamento. Não tem contraindicação, só é vitamina, só ajuda meu corpo, minha disposição. né Eu, eu, eu tô me sentindo muito melhor. Eu pentei vez, eu ainda tenho cabelo, eu, pelo, pelo que eu percebi, que eu vou ficar com cabelo até os 70, 80 anos. Beleza? Então, tamo junto, pessoal. Vou deixar o link aqui para quem quiser adquirir o produto no site oficial, no site incerto, tá bom? de bom para vocês, pessoal. Espero ter ajudado. Porque a dúvida deixe aí, que a gente sana as dúvidas. Beleza? Grande abraço para todos.